São então, tipo uma da manhã e o que é que eu vou fazer? Sim. Pintar as unhas. Oiê, oh, yeah. eu sou a Gilba, eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, porque são uma da manhã. Doris só dormindo, com certeza. Mas eu não sou. E hoje a gente vai testar um produtinho do Wish, né? Que eu não usei, apesar da embalagem estar aberta. Esse negócio aqui de fazer unhas, tá, meninas? tá? birilhos e birilhas, tá? Não é só birilhas que pintam azuis, os biriras também pintam. É o seguinte, eu já usei esse molde aqui, que tá até vazio, mas não deu certo. Eu ia filmar pra vocês, mas tipo, foi um desastre, literalmente. E é o seguinte, tem muito... Outros moldes aqui, na verdade, tem moldes muito bonitos E é o seguinte, eu não sei como usar Na verdade, eu não sei Não faço a mínima ideia de como usar Não veio com manual, só veio, tipo, nessa embalagenzinha e embalado, é claro, com outro negocinho de plástico. Mas em si, na né, embalagem, só veio isso aqui. Eu fui no Wish e coloquei lá, tipo, o anúncio e tudo mais. E tinha um manual, só que em japonês. <risos> e eu não sei o japonês, nem dava pra copiar e botar no Google, tradutor tá no topo, que era em meio de foto. Então, né, fica sem um produto. Então, né... Ficamos só com os negócios e use como preferir. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e sem mais enrolação, se embora. Eu escolhi duas cores de esmalte, pra eu, decidir, des, eita, pra eu decidir qual é a melhor, na verdade. Eu ia lá no Instagram, mas daí tipo, eu falei, não, a galera tá dormindo nessa hora. É, é a cor Malícia e a Quadrado Azul. Eu tenho duas marcas de esmalte, porque nenhuma delas me patrocinou. Então, pra, ficar, pra não ficar só uma marcação É o seguinte, tem muitos moldes aqui Na verdade, eu não sei qual, qual usar Aqui, ó Deixa eu ver se focar pra vocês Esse... É, acho que esse com pra mais bonito. Esse daqui, ó Eu não sei se dá pra ver, pessoal Mas quando eu tirar, dá pra ver melhor É, é um negócio pra colar, é tipo um adesivo Eu só vou fazer em mão, Porque eu acho que se eu fizer nas outras vai dar errado Apesar que tem dois moldes, né? Agora que eu percebi Hum... Tirar, como é tira? Sem nem tirar, tá vendo? Olha, tirei. Olha que bonitinho, gente. Fica brilhando, olha. Repita e já focando tudo aqui, né? Estou me sentindo um pouco blogueira. É, e tem que colar na unha. Eu vou colar bem direitinho, na verdade. Eu vou querer meu. Cadê o palito? Ok, achei o palito, menina. Eu vou ajustar bem direitinho aqui na minha unha. Acho que tá. Acho que tá bom, gente. Acho que tá bom, ó. Então, eu acho que eu vou pintar desse rosa. Eu... Meu Deus, eu tô desmontando em pessoa. Porque eu achei bonito. Vamos lá. Vamos começar arço, né? Eu não sei se tá certo, na verdade. Eu acho que tá bem errado. Mas tudo bem. Assim, dessa forma Eu acho que tá, tipo, bem bonitinho Vamos tirar Então, pessoal, vamos tirar, vamos tirar É! E deu ruim Ó, oh, ficou em alguns pontos, gente Ó, oh, me fico Ficou a merda mas tudo bem, meninas A gente tenta com outro molde É tipo, porque em alguns lados não colou Porque a unha, ela, né, ela não fica perfeitinha Então, tipo, não colou, gente Eu vou tentar com outro molde, tá? Eu vou jogar esse molde no lixo Porque ele não funciona mais Tipo, é só pra você uma vez Vocês querem saber a minha opinião real? Tipo, eu tô muito arrependida de ter comprado isso Eu ter comprado coisas mais úteis Sei lá, um óculos de sol Isso é muito mais útil Nossa, eu tô, eu tô, eu tô frustrada Ok, ficou assim, minha mãe. Considerações finais ao produto. Eu não acho que tenha valido a pena. Tipo, dá muito trabalho. E eu não provavelmente eu não vou usar de novo. Eu não sei como eu vou querer ter tanto trabalho pra fazer uma unha. Tipo, que nem ficou tão boa assim, cara. Então, minhas considerações finais, não vale a pena. Eu paguei acho que 7 reais e 5 de frete, então saiu o.. 13 reais Ai, que burro, dá zero pra ele 13, não, saiu por 12 reais E assim, sinceramente, não acho que tenha valido a pena, não Poderia ter comprado outras coisas mais proveitosas, entende? Mas assim, a Wish, ela é repleta É a Wish ou o Wish O Wish, em geral é, Tem coisas muito inúteis E assim, sinceramente, eu acho que essa é uma delas Quando você sai de coronavírus e tudo mais Eita, eu não podia ter de corona é, Quando passar toda essa época de coisas de pan, coisas pandêmicas Se é que você bem me entende Eu vou provavelmente comprar outras coisas na Wish E eu espero que não sejam tão inúteis quanto essa Mas não esqueça de deixar aquele like de Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Um beijo, um queijo Se inscreva no canal pra não perder Temos vídeos toda sexta-feira E tchau